Como provar eu sou cabuloso eu sou machista um na roda então faz assim você tem que provar a caminhada se não sabe o que é pescoço %uh real é para todo mundo mas também não é assim então se ajeita é para homem mulher é para bi mas tem que chegar então é para quem respeita Ué, <una DOWNETA> oh <-unaAgora>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 10 anos de corre, caralho, criança, panguano. 10 <risos> anos de corre, eu tava fazendo um rima e ainda tava mamando. <transparencia> <ipos>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 homem contra criança. Agora o bagulho é assim. Engraçado, tá brabo no round passado você aqui tava vindo pra cima de mim. <risos> <risos> hey, huh, huh, huh, huh, huh. <risos> deixa eu botar no pico deixa eu botar no pico. <risos> <risos>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 Desse jeito você apanha. Faz assim, você tem mais uma rima. Vê se fala dele de novo pra ver se você ganha. Oh! você sabe que no freestyle a minha rima é rara. Uh -huh. Enquanto você fala Dorote, eu tô vivendo só uma vida cara. Oh!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 Eu nem sequer questionei. Deixa o jurado votar, Em terra de plebeu, a gente sabe quem que é o rei. Entendi. Oh! Tudo bem?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 O assunto é falar de Naruto Mas eu sei que quando você vem rima, cena é absoluto Já que é Naruto, seu verso é adubo Me entendeu ou você não ouviu? É Naruto, então faz um clone pra eu te matar fazendo um double kill oh! ah, Cê tá no B.O., não precisa clone É exército de um homem só ou pra tu não passa tá o pano Tu acha que é malandro? Você quer apanhar com vocês Suzano? Mas calma que eu tenho a manha. Com Suzano, mas o Suzano apanha. Fala de Suzano, eu mando a punchline. Não gosto de citar isso, tá virando Columbine. É, tá virando. Mas nas rodas de rima Meu massacre é de freestyle oh! Agora na humildade de o Suzana Vieira, bom em a longevidade oh, Em a longevidade oh, Só que calma que aqui o verso é instantâneo Longevidade eu tô de snap A bala tá vindo, caindo, acertando Quem oh, oh, oh, que vai te matar Sabe que rimando nesse instante Louve de não funciona com burros Tão tão distante A bala oh, tá vindo, ela tá me acertando Bala tá vindo, ela tá me acertando Só que a vida é tipo uma atriz mandou a bala e eu tava desviando oh, oh, Tá ligado, cê vai entender Guarda essas balas que cê tá usando Porque o J aberto Aqui é você. Na Matrix cê desvia, sem problema, a pílula vermelha da pane no teu sistema! Ah! É nesse momento!